De deboche, cê tá de deboche. Ah, o Johnny paga as contas da casa dele, trabalhando dobrado, invejando o Orochi. <risos>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 A cultura de respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado. A cultura de homem. É, a cultura de homem, não. Okay. Por isso que agora vou rimando com a fé. A cultura não é só para homem, a cultura é hip hop e é lá pra quem quiser. O Johnny pega as contas da mãe. Isso que você fala com o pai, por isso no verso você não foi foda. O guerreirinho até paga as contas das mulheres dentro da sua casa, você é machista okay. com na roda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 Tamo junto então, bora lá continuar assistindo o vídeo. De campeão, isso só tem fala. é sabe que eu contigo. Olha pro chão, pode encarar Continua olhando pro chão, tu vai parar lá yeah. yeah. oh, oh. yeah. Na verdade, mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu parar no chão, não vai ser a primeira vez, vai dar uma no chão Eu vou subir na minha vida oh. Isso aí é normal Cinco, você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É questão tá, mano de estar meu lugar vou. Tudo bem meu mano? Você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude? Eu não vou perder de 2 a 0 Sou a pouco lutador E as lutas nunca acabam em dois rounds. Você tá ligado você, é você sabe que eu junto paude? Mas aqui o problema meu mano é que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo quem você é feio, quis cortar minha vez mas o feliz foi, sabe, o povo também tem. Mas você e você conversa pelo visto que não sabe contar. Pelo visto pra fase, não tá odiado, calma aí que você já já vai tomar. Você é uma fã, não pode crer, meu mano não tá coleta pra voz e fala. Apolo, hoje cê vai pra vala é, Apolo, hoje cê vai pra vala Carreira solo, nesse mic Pra matar o mala Tudo bem, né meu mano Nessa improvisação Charlie do é. Bronco, sabota do clube E é. hoje eu te mato, é. separado do canão Vai lá, pega o canão, não, não, faz não Tá animado, minha né? correria é desse com seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluquei, hoje cê vai dentro Da mochilinha ei, ei, ei, ei, ei, ei. Boa, boa. Tudo bem, tudo bem ei. Ei, Vamos aí, se o que não importa Vamos, tudo bem mano. Demora, vamos, aquele piso aí. Oh, um. aí, essa aqui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 Não, até porque Eu entendi o seu verso, só que ficou no quase Porque se o Brunão não fica morto, você não passa pra próxima fase Ei! Ah, eu vou gravar o Dizio Lucinha, eu vou gravar tudo, vou gravar tudo aqui na sua vida Vou gravar mais umas duzentas copas pra agora a sua que ser repetida Você semana, semana, não anima, você não anima, você não anima, você não anima Boa sorte de bolas É papai, bagulho louco! Vamos lá! Com vocês, Barulho para as Rimas Gigante! Boa. Já nem se magrão, já tô mais do que acostumado a bater no vacilão Porque cê sabe, pode te falar, você magrão, tipo seu madruga, também tá acostumado a apanhar Então segue assim, cê sabe, mano, eu sou cruel Mas você não vai ter como tirar o chapéu Vou arrumar um chapéu aqui no clima para tu fazer igual razio e tirar o chapéu pra me rir e não tiro o chapéu porque você Queria ter mandado um verso bom Mas foi fraquinho, meu parceiro Agora eu mostro como eu sou cruel Você vai sair fora com seu banquinho de filhinho E vai tranquilo e calmo Porque aqui não é o show, você mete o um louco, pai Mas nós sabe bem qual que é seu flow Sua levada, suas palavras tudo aí é curada, você fala pra caralho Mas mano, você não rima nada Eu não rimo nada, tu é o estilo Eu sou malute só poupança tá cheia de chute. Deixa eu te falar, cê falou do vão Você falou de vão, com o Alpreto batendo no cão Nada a ver que cê fala, mano, que eu também sou preto Mas pega sua analogia, nessa né? aí, nós vem do preto Que eu sou esquilo que criou a confusão dela do gelo Você é um mamute que corre nela, tremendo de medo Você tá bombando, eu sou aquele tipo de um marão Que sai na zona. E você vê que você é um oponente você treme quando vê meus dentes. Ah, pelo menos é seus dentes. Quem treme mesmo é dentista. Tá falando, meu Deus do céu, nunca tive um tranco desse na toda minha vida. Aí ele fica falando, mas não é pra mal porque é rasura. Você só se compara com tubarão Se moça e freura. Você tá tranquilo, meu mano. Você sabe que eu rumo pra caralho. Ainda bem que o dentista brinca pra, pelo menos eu arrumo um trabalho. Com o cara, você tá ligado, meu então, mano. Você tá tranquilão. Graças a quem o cara tem dinheiro pra poder pagar pensão. Aí, tem seus dentes com a sabe na próxima você manda um verso mais inteligente Por enquanto você não foi nada gente não foi nem um bom oponente Você dá trabalho pra MC, não, não é PC MC na sua frente E aí, e aí, e aí, e aí, Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega Mano, você é feio, não flaga Essas ideias agora não te pega e nuflaga Porque se aplaude não passa, só tá tranquilo e calmo, né, o clima, Mas sabe fazer o um show? que não, não me pra cima? Eu te derrubo na chuva de frovo. Desse jeito eu não tenho, mas mato meu desempenho. A vida não é desenho. Ai meu parceiro, lhe dando 100%, Deu. 100% Deu. Eu sou pra mais a cegada. Você me com você vai ver. Vamos na moral, não Mano, vai se fuder vai me deixar no chão. Eu tentado doce, mando mais que você. Que eu acabo contigo Então vem com o peito e bala Eu cheguei devagar No primeiro que foi Meu filho que ele é chulala Mas tem mais que meu nós não, não vai parar esse ideia, Que é da tapa na cara das cintas Tá pela sua cara, vamos voar o pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Mano, claro de não cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi Que todos os versos você só forjou você, você pega a mochila, tem trinta, cê seira Aê mano, então Você tá lutando mano, que eu você falou Agora acelerando, sabe que acertei Eu sou um trem e? Então deita no chão pra ver se você acertou A ponte vai, também eu tô batendo que você é uma fraude. eu que eu passei no primeiro. Se não, ele ser um round. Mano, para de meter o louco, você não ganhou porque não debochou o seu esforço. Se eu tentar no chão, com certeza eu mando a rima. Se eles vão pra cima, eu trouxe seu pescoço. Mas não é sobre isso aí, na tá nada Porque você você apela pro seu teatro. Eu passo perto, o bagulho é raro. Você nem tô no chão pra mandar a rima. Agora já te vou lá no bolso, porque eu sou cabuloso. Você vai dar o um tapa no trono, seus coços. Pra você sabe, meu mano, que você é um escroto. É um fim, cada mano. Ei, sabe ei, que tu tá apanhando? Vai torcer meu pescoço. Ei, eu tô perdendo pra ele, rotando.